A Ferrari termina 2022 cheia de incertezas, enquanto a Mercedes tem certezas. O que dá para tirar dessas duas equipes visando 2023? Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo do Grande Prêmio, espero que tudo bem com vocês. Pedro Henrique Marum aqui, para esse vídeo é, velando a temporada 2022 da Fórmula 1, que terminou no domingo lá em Abu Dhabi, mais uma vitória, a 15ª vitória de Max Verstappen em 2022. E Charles Leclerc, na base da estratégia mais do erro da Red Bull do que do acerto da Ferrari, o Pérez acabou caindo para trás do Leclerc, não teve, não teve tempo suficiente para se recuperar, o Leclerc foi segundo, conquistou o vice-campeonato mundial, o Pérez ficou em terceiro também no campeonato, além da corrida. E aí depois disso veio o Sainz e o Russell em quinto, o Hamilton tinha acabado de ser ultrapassado para o Sainz já perto do fim da corrida, quando abandonou, ele passou a corrida com problemas exatamente por, por conta de uma briga com o Sainz logo na largada, ele passou muito rápido com a barriga do carro ali por cima da zebra nas, da, nas primeiras curvas da prova, acabou quebrando o assoalho, isso é, andou com ele durante todo o tempo. De qualquer maneira, mesmo com a Ferrari tendo terminado a corrida na frente e garantido o vice-campeonato mundial de construtores na frente da Mercedes, eu venho por meio desta vos dizer que a Mercedes já saiu na frente da Ferrari visando 2023. Essa é uma afirmação que eu, eu faço com muita tranquilidade, porque quando a gente olha as declarações dos pilotos, Lewis Hamilton, George Russell, ao fim da corrida, os dois é, é, se declarando a Mercedes, elogiando o trabalho da Mercedes, a recuperação que a Mercedes impôs, ao longo do campeonato, conseguiu levar um carro que quicava sem parar, que não passava nem perto das primeiras posições, a vencer uma corrida, a brigar em outros momentos. E acho que nessa sequência final da temporada, até a estar melhor do que, do que a Ferrari mais vezes do que o contrário. Na briga, pelo que dava para fazer, que era a segunda o posto de segunda força numa situação em que a Red Bull... Estava bem na frente, tanto no campeonato quanto em, realmente em ordem de forças na pista. Mesmo em Abu Dhabi, eu pontuo muito é, o que aconteceu, porque o Hamilton já tinha ultrapassado o Sainz, o, o Russell vinha para ultrapassar também, aí o Hamilton começou a perder potência, o Sainz recuperou, depois é, o momento do pit stop da Ferrari foi, foi correto, ele acabou abrindo para o Russell. De qualquer maneira, eu, eu não acho, apesar da Ferrari ter colocado os dois carros na frente da Mercedes, nem que nessa corrida a Ferrari tinha grande vantagem para a Mercedes. Acho que era o mesmo nível ali e a Ferrari acabou, no trabalho circunstancial, agindo melhor. Que é algo raro na temporada da Ferrari, né? A Ferrari não fez isso o tempo inteiro. E aí, uma outra questão, quando a gente projeta o ano que vem, e por isso eu trouxe o que os pilotos falaram depois. É, não, não trouxe as aspas, mas por alto, os dois agradecendo a Mercedes e, e elogiando esse trabalho de recuperação. Enquanto na Ferrari, há uma incerteza muito grande. O jornal Equipe francês disse na semana passada que Binotto Mathieu Binotto, chefe da equipe, e Charles Leclerc não conversam desde aquela decisão estratégica estapafúrdia da Ferrari no GP da Inglaterra, que na minha opinião foi onde acabou com as aspirações de título, quaisquer que fossem elas, da Ferrari para 2022. E aí, o próprio Binotto, eu coloco em contraste a declara as declarações dos pilotos da Mercedes, o que falou o Binotto depois da prova para o Dazono, a versão espanhola do Dazono. O Dazono é, é a rede de TV que detém os direitos de transmissão da Fórmula 1 lá na Espanha. E o Dazono entrevistou o Binotto logo depois da corrida e ele disse foi um ano de aprendizado nós certamente vamos crescer para o ano que vem, mas não me pergunte se eu estarei aqui no Bahrein. Bahrein, claro, abre o campeonato, é a primeira corrida da Fórmula 1, também testes de pré-temporada, a Fórmula 1 faz no Bahrein. Portanto, o Binotto se esquivou quanto a falar do futuro dele como chefe da Ferrari, as informações da imprensa italiana e também francesa na semana passada dão conta de que o Binotto não vai ficar na Ferrari, de que ele não vai seguir como o chefe de equipe, e no fim de semana o Binotto tratou de, de reforçar essas impressões, porque ele já tinha dito na entrevista dos chefes, na sexta-feira, creio, que né, isso é algo que ele não controla, não é ele quem define se a equipe vai mantê-lo ou vai demiti lo E agora ele diz, oh, não me pergunte se eu vou ficar, não sei, não é comigo. Então todas as, as impressões nesse momento dão conta de que o Binotto não vai ficar na Ferrari. E aí os boatos são muitos, né? não boatos, informações de diversas... Boatos é brincadeira, falta de respeito com o jornalismo. Mas as informações de diversas diversas fontes de, de, da imprensa italiana, gente como o Leo Turini, que é, um, é um, um repórter que tem muita entrada na Ferrari, a Gazeta do Esporte, jornal italiano também, além de setores da imprensa francesa, de que há um interesse da Ferrari no Frederico Vassin, que é o chefe da Alfa Romeo, e também a possibilidade do número 2 do Binotto na Ferrari, que é o Lohan Mecquiez, assumir uma chefia, de repente, na, na Alfa Romeo, fazendo esse caminho contrário na Alfa Romeo, que logo vai voltar a ser Sauber e, tal, e passar a ser chefe de equipe. Então saem esses dois cabeças da Ferrari, quem mais vai sair? Quem vai seguir trabalhando por lá? É, a equipe de estratégia muito criticada, quem, quem é que vai sair mais? Na engenharia, e em qualquer outra parte da equipe. Que claro, quando você muda a cabeça da equipe, faz sentido imaginar que a cabeça da equipe vai querer fazer certas mudanças que convêm a ela, a maneira dela trabalhar. Isso é a coisa mais natural do mundo em qualquer esporte e também na Fórmula 1. Se chegar o Vassour, se chegar o outro chefe, que ele queira organizar outras mudanças na equipe. Então, a Mercedes tem uma estrutura definida, sabe quem vai ser chefe, sabe quem vai tomar decisões, quem é o número 2, quem é o número 3 e também, claro, quem são os pilotos. Os pilotos estão muito contentes, muito contentes com o trabalho que foi exercido ao longo de 2022 para que a Mercedes voltasse a ganhar força. Já na Ferrari, os pilotos não estão contentes, o Leclerc está tremendamente descontente, o chefe provavelmente não vai ficar e, e mais mudanças virão. Só que já é a final de novembro, o campeonato começa no final de março. A Ferrari tem muita incerteza e, portanto, sai atrás da Mercedes no que diz respeito ao campeonato de 2023. Quero saber o que você pensa, o que a Ferrari precisa mudar? A Mercedes vai sair na frente nesse 2023? O que, é que você espera dessas duas equipes para o ano que vem? Um grande beijo, um grande abraço. Curta o canal, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, comente aqui embaixo também. E até a próxima.